Que foi a reunião? O que o senhor tem a dizer para gente? Olha, a reunião foi excelente, foi uma reunião uh, muito construtiva. O ministro conversou comigo de uma forma muito cortês e o que eu fiquei muito feliz com a conversa com o ministro é a preservação do INPE. Uh, claro, com a minha meu discurso uh, com relação ao presidente, criou constrangimentos. Uh, no entanto, eu, eu tinha uma preocupação muito grande que isso fosse respingar no INPE. Não vai acontecer. O ministro, inclusive, nós discutimos em detalhe como vai ser a continuação da administração do INPE. Agora, é claro, diante do fato que a maneira que eu me manifestei com relação ao presidente, criou um constrangimento que é insustentável. Então, eu serei exonerado. Diretor do IMP será exonerado após críticas do governo a dados de desmate. Não, não, tô de sacanagem, não. O ministro da Ciência e Tecnologia, o ex-astronauta e vendedor de travesseiro Marcos Pontes, decidiu exonerar nesta sexta-feira o diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, após o governo ter considerado que os dados sobre o desmatamento divulgados pelo INPE seriam verdadeiros demais, quer dizer, Sensacionalistas demais E poderiam prejudicar a imagem do Brasil no exterior Esconder essas falcatruzes não prejudica a imagem não né? Bom, para quem não sabe, o professor Galvão é um dos cientistas e pesquisadores brasileiros mais respeitados no mundo E nada mais fez do que divulgar dados científicos com metodologia internacional Que mostram problemas reais do desmatamento do nosso país Que aumentaram drasticamente, especialmente no governo Bolsonaro só pra vocês terem uma ideia, o desmatamento em unidade de conservação na bacia do Rio Xingu, nos estados do Pará e Mato Grosso, cresceu quase 45% em maio e junho de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. E olha que essas informações nem são do INPE, mas mostram o mesmo problema acontecendo. E ao invés das informações divulgadas pelo INPE servirem de base para adoção de políticas públicas para evitar o desmatamento, não preferem desmatar os dados também junto com o diretor do instituto. É mais ou menos como aquela história do marido traído que pega a esposa no flagra no sofá e ao invés de largar a esposa, vende o sofá. Pois é, é exatamente isso que esse governo de corno está fazendo enquanto o gado aplaude. Hashtag vergonha Aliás, prezado o ministro Marcos Pontes, tem um mínimo de vergonha nessa sua cara e pede para sair também. Nenhum cargo no mundo, por melhor que seja, vale a pena se for necessário se sujeitar a esse tipo de humilhação. Se você não respeita a si próprio, pelo menos respeite a ciência.